Júlia, é o seguinte, a x hoje é a maior empresa de drones da América Latina. Nós trabalhamos há mais de 15 anos no setor de drones. Hoje nós temos quatro verticais. Nós temos segurança e defesa, nós temos transporte de cargas, nós temos mapeamento, agricultura e controle de tráfego aéreo com drones. Eu gostaria que você falasse sobre a segurança e defesa. Hoje é um mercado é, muito grande. Está em crescimento, mas, mas é, é o nosso interesse principal hoje. Certo. Então, é, nós temos várias soluções, desde a Vigilância Patrimonial, que é o sistema X-Patrol que a gente está apresentando lançando aqui hoje na feira. O X-Patrol é um drone que ele voa autônomo sem piloto e ele vai fazer um voo frequente é, num condomínio, num parque industrial, em uma rota gerando imagens para um, alguém de segurança, um agente que vai estar tá dentro de uma sala observando tudo pela televisão e coordenando. Se a gente pensa numa infraestrutura maior, um drone que voa por, por 4 horas, uma distância de até 60 km, a gente está falando do Nauru 500. O Nauru 500 é a nossa solução de asa fixa para vigilância e defesa. Ele começou no mercado de mapeamento e hoje está no segmento ISR Segurança e Defesa. Ele funciona com motor a gasolina, mas ele também tem um sistema elétrico para pouso e decolagem vetol. Ou seja, apesar de ele parecer muito um avião, ele não precisa de pista. Ele decola na, de, vertical. na vertical, em lugares compactos. Ele é embarcado ali com um gimbal, como vocês podem ver. Esse gimbal vai transmitir imagens, ele tem até 30 vezes de zoom. Você tem a opção de ter um gimbal com termal para poder fazer voos noturnos, vigilância de fronteira, fazer vigilância é, para coibir contrabando, para coibir o tráfico, para coibir é, ações de invasão em áreas. E continuando, para encerrar, no mercado de segurança, se vocês olharem aqui para cima, nós vamos ter... O Nauru 1000, tá? que é o outro lançamento da feira. O Nauru 1000 ele já tem uma autonomia que, que chega a 8 ou 10 horas. Ele pode voar aí 300, 400, 500 quilômetros, dependendo do, do, do payload. Essa versão militar que a gente trouxe aqui para a feira está embarcada com um lançador de mísseis. Nós temos uma parceria recente com a maior fabricante de mísseis da Europa. Então vocês podem notar que aquilo ali é um lançador de mísseis que está embarcado no Nauru. Então hoje a gente entra, a Xmobots, através dessa tecnologia e dessas parcerias, coloca o Brasil é, numa posição de destaque no mundo na questão de defesa aérea com drones armados. É um orgulho para nós fazer parte dessa história e trazer essa inovação e poder compartilhar. Então a gente tem a solução para você que mora no condomínio e quer ter mais segurança na tua residência, ou para uma força de defesa, para a polícia, para vigilância patrimonial e até para uso militar, tá? Muito marco.